Olá pessoal, eu sou a Bia Loureiro e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um protetor labial 100% natural é, e que ele é maravilhoso, né? Então eu vou ensinar duas formas de vocês fazerem isso, tá bem? A primeira delas não é vegana, a segunda delas é vegana, então se você é vegano fica até o final desse vídeo pra você pegar essa instrução. Então vamos lá! 20 ml tá vai colocar 10% disso em cera de abelha então como é que você vai fazer Você vai colocar num potinho eu já coloco no próprio pote tá eu coloco ele abertinho assim que é de vidro tá gente Coloco ele assim num potinho que vai no fogo coloco água bem pouquinho então ele vai ficar em é, banhoaria você coloca a cera de abelha ele vai você vai ficar mexendo você completa com óleo vegetal, então é 10% de cera de abelha, 90% de óleo vegetal, e aí você vai ficar mexendo, mexendo, mexendo, mexendo. Quando ele começar a esfriar, porque o óleo essencial, quando você for colocar o óleo essencial, você tem que colocar ele quase frio, porque senão ele pode evaporar muito rápido. Então você vai mexer, mexer, mexer, mexer, quando ele ficar líquido, você vai pingar duas gotinhas de óleo essencial de hortelã pimenta que é o permite né? Que muitas pessoas falam pé permite Pinga duas gotinhas, fecha, espera secar e tá pronto o seu protetor labial para levar na bolsa. Certo? Espero que vocês tenham gostado desta receita que é vegetariana, mas não é vegana. Vamos falar agora da mesma receita com um vegano. Ao invés de você colocar cera de abelha, 10% de cera de abelha, você vai colocar o quê? 10% de manteiga de cacau. Aí você coloca manteiga de cacau, Completa com óleo vegetal e coloca as duas gotinhas de óleo essencial de peppermint, tá? Como você vai passar na boca, gente, que é uma mucosa, é importante você pegar produtos de qualidade. Então, buscar cera de abelha de qualidade ou manteiga de cacau de qualidade. Não comprar em qualquer lugar, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É importante ter essa tampinha, porque em tempos mais quentes ela pode dar uma derretidinha. Mas nesse caso aqui eu fiz com cera de abelha vou mostrar a consistência pra vocês, porque ele fica muito bacana. Depois eu mostro pra vocês, mas eu vou deixar aqui no final do vídeo pra vocês verem. Ó, ela não cai e a consistência ela é bem. fica bem como se fosse uma cerinha mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com quem vocês sentirem que gostaria de ver essa receita. E até o próximo vídeo you. Yeah.